O interior do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o quinto estádio. Mais conforto também ao é Otamendi, saber que ao lado dele está um central. Falando em específico da seleção do Brasil, quando vemos aqui as equipas no túnel, Neymar também. Um, em relação a esta Copa América, que foi para aqui estar a Copa América, já teria... A Copa América 2021. O, o Maradona faleceu há quase oito meses. A Argentina decidem um troféu e a decidem em hegemonia no continente. Desafio da final da atribuição do troféu. O Mário Kempas do Ardilas e do Filhol. Por... De Andrade lembrando que o Brasil não tem Gabriel Jesus porque está suspenso. O capitão Lionel Messi e Tiago Silva vão agora... Conseguiram este troféu até porque... Os eleitos de Lionel Scaloni para este 11 titular. com o 28 jogo desta edição do. Começa neste momento a decisão da Copa América 2021. De corredor com o Neymar, também mediante o momento. Por Danilo, a Cunha vai na luta. Lucas Paquetá, Luiz. Eu falei em vários jogadores em foco no Brasil. Paquetá. Que há pouco tempo apenas ele e o Dibu Martins estrearam-se. Para a a falta de Frete Montiel, Lionel Scaloni, selecionador argentino de 43 anos, de Montiel posicionado mais atrás. Rodrigo da Paul, soltou no limite, paredes, vai lá para o chão. Lautaro Martínez, a bola ainda está em Messi. Messi no do E. Paul. Everton atrasou para Lucas Paquetá. E o Everton na mesma coisa. Temos ali o César Sampaio, que jogou com o Scaloni. A Cunha tocou para diante. A bola vai com efeito e vai com o Everton, com a Cunha para a 21. É, pareceu mesmo que foi o Everton. Neymar, desmarcação de Renan Lodi e tentar ainda captar a proteção do Romero. Acidente. Vemos este momento em que é assinalado. A condução levanta à procura da posição do de Richard Ascendente da grande área. Neymar dispara de pé direito contra um adversário que era Tamendi Paredes, uma simulação, perde para Paquetá, boa recuperação de Paquetá. Tenta. Para, para dar o esticão em direção à Belize. e para Renan Lodi... Casemiro muito bem a controlar e depois cai um jogador argentino. para dentro da grande área vai devolver ao central da Atalanta. Mar do mini de bola de Romero. Tem... Agora tem dois adversários com o Richard Nassim junto. se De Paul, na triangulação. Bola a regressar a Messi. O controle de bola não foi preciso. Paquetá conseguiu afastar. Não de Paul à frente dele. Agora Di Maria acima, consegue tentar passar pelo adversário, boa proteção. O Seferin, que tem estado em... Conf... E o Rui de contra a Muralha, sobrou para Lucas Paquetá, fica em embaixo da bandeirola. A este momento, Neymar vai para o chão, derrubado por... Ele faz lançamento longo, para a desmarcação de Arrel Di Maria, atenção, olha que perigo de Di Maria, domina, picou e marcou. É mais minimizado porque ele está a jogar num trio de centrais, e ao lado dele, do Brasil, que é onde está o Tiago Silva. Ele tem mais problemas de reação no controle da profundidade. Que quando a linha defensiva do Brasil com o Thiago Silva fica um pouco mais vulnerável montada tem mais problemas para acompanhar este tipo de lance. Depois é uma má abordagem do Renan Lodis, não... uma finalização muito boa, mas num lançamento propositadamente colocado para as costas do Thiago, o Thiago. Silicueta, o Rudiger, o Rhys James, o Christensen, mas é em dupla.